Olha só, gente. Isso aqui é uma tranca, certo? Para portão. Lá no galinheiro que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Você vai, o portão tá aqui. Você vai pôr um, um ferro, um prego, um parafuso. Aí o, o, o a, vamos fazer coisa que aqui é o portão. O portão vai fechando. Aí, ó, desliza aqui, ó. Passa, aí cai. Aí não volta mais, né? Aí você vem aqui, ergue, abre o portão, ele volta. E você vem e ele fecha, viu? Soldei duas porcas aqui, ó. Ficou até mais fácil. Soldei aqui, fiz a curva. E aqui eu coloquei um parafuso. Coloquei uma porca maior do que o parafuso. Pra facilitar. Aqui agora é só passar uma, uma tinta. E fica legal, né? Aqui eu coloquei um pedacinho de, de, de ferro também. Pra ele não subir, ó. Tá bom? Olha só. Então é isso aqui. Então vamos lá. E aqui eu vou pôr duas arruelas e aqui eu vou conectar lá na, na, na madeira. E esse aqui, gente, agora é só ir lá e fazer esse aqui, ó. E esse outro parafuso aqui eu vou parafusar no portão. Ou, ou, ou seja, a gente vai e vai ser esse aqui, ó. Nada de ponta, gente. Tá aqui tudo redondinho. Aí, aí ó, ó só. Ó, ó. Maravilha, né, ó. Não se inscreveu ainda? Se inscreve aí, deixa seu like, tá bom? Olha, ó, maravilha, gente, Não tem mais, ó, só levantou aqui, puxou, jogou, pode bater aí, ó, aí, ó, aí, ó, gente, vai se inscrevendo aí, dá uma força pro canal aí, abençoa o um canal aí, gente, isso aqui é um, é um parafuso de telhado, isso aqui é um pedacinho de parafuso que eu tinha aí, isso aqui é ferro de, é, é de 3,16, aqui também. Isso aqui é, é umas porcas velhas que eu tinha. Então, gente, aqui tudo reciclado, gente. Tava tudo aí, ó. Agora aqui eu vou apertar mais um pouco. Deixa eu ver aqui. aqui isso. Ó, isso. Eu vou regular mais, mais, mais um pouco aqui. E aqui tem regulagem, Essa, essa é a vantagem. Eu fiz uma, uma, uma broquinha apertadinha. Pra quê? Pra poder o parafuso ter regulagem. Tá bom? Então aqui é só, apertou aqui, e agora vou pôr outra porca por, por, por lá, dar uma pressão e vamos que vamos. Ó, aqui, aqui ó, apertou, ó. na realidade aqui, ó, nem precisa, só a madeira e essa porca aqui, ó, já vai servir. Deixa, deixa, olha, só que foi muito, eu tenho que voltar mais um pouquinho, porque foi, foi, foi, foi muito, ó. então vou regular aqui, ó, vou voltar mais. Vamos voltar para nós regular para ficar bem justinho aqui, ó. Na hora que tem que voltar mais um pouquinho, ó. Só um pouquinho ali, ó. Vamos ver, ó. Pronto, e aqui não vai passar nem passarinho aqui, ó. Então, eu vou apertar aqui, então eu vou apertar mais um pouquinho aqui, ó. eu venho, eu, venho, eu venho aqui ó, Apertei ó, Pronto Bacana Aqui não abre de jeito nenhum Só se Alguém vinha abrir Mas ó, Apertadinha aqui ó. Apertadinha Olha Ficou bem justo hein? Aqui eu fiz com regulagem Por isso que eu coloquei O, a, o parafuso rosqueado Todinha Por dentro eu vou, eu vou pôr mais uma roela E uma porca Que dá uma pressão Amigosa Lá, ó. Olha para ele lá, pede para ele dar um like, pede, pede, aí mimosa, pede lá, ó, lá, ela. lá, lá, ele lá, ó. vai lá mimosa, pede aí mimosa, para deixar o um like, hã, é, hoje então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, espero que tenha gostado, se gostou, não é inscrito, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Olha ó. Então aqui agora é só abrir aqui, ó. Fechou aqui. Bacana. E fui. Tchau, tchau.